Neste vídeo, tratamos de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Introduziremos aqui o conceito de congruências na sua versão heterogênea, isto é, envolvendo múltiplos gêneros. Uma relação de congruência é um caso particular de relação de equivalência, no qual levamos em consideração algumas funções com as quais a dita equivalência é compatível. Para falar de uma relação de equivalência sobre conjuntos S indexados, precisamos primeiro introduzir a ideia de relações S indexadas. Recorde que um conjunto S indexado é um conjunto onde os objetos vêm em camadas, uma para cada gênero. Eu vou ampliar aqui o que acontece dentro de uma certa camada para podermos ver melhor morfismos e relações S indexadas. Imagine que dentro dessa camada vivem certos indivíduos. De maneira mais ampla, podemos agora tentar visualizar o que seria uma função entre esses indivíduos. Nesta camada, uma função pode, digamos, receber dois desses indivíduos e produzir um terceiro. Recorde que um morfismo S indexado foi definido exatamente como um conjunto S indexado de funções. Isto é, um conjunto que contém funções em camadas. Da mesma maneira, uma relação S indexada é uma relação em camadas. Isto é, um conjunto S indexado de relações. Nesta nossa camada ampliada aqui, por exemplo, poderíamos ter esta relação. Ao falarmos de relação de equivalência S indexada, também falaremos de uma relação de equivalência por camadas. Isto é, uma relação que particiona o nosso conjunto S indexado camada a camada. Considerando agora que o nosso conjunto S indexado A seja o domínio de uma sigma-álgebra A caligráfica, e recordando que a sigma-álgebra também possui interpretações para certos símbolos de função, que na realidade nada mais são do que morfismos indexados sobre o domínio A, podemos agora Dada uma relação de equivalência sobre este domínio, dizer que se trata de uma sigma congruência sobre a álgebra a caligráfico, quando tal relação de equivalência é compatível com cada uma das operações dessa álgebra. O que eu quero dizer com compatibilidade é que, para cada gênero, dados dois representantes da mesma classe de equivalência, a operação sigma -a caligráfico não consegue diferenciar entre tais pares de objetos. Objetos equivalentes, do ponto de vista dessa nossa relação indexada, não são distinguíveis por nenhuma operação da álgebra. Para todos os efeitos, podemos assumir que esses objetos são idênticos. O resultado de uma operação sobre um dos representantes de uma classe de equivalência é exatamente o mesmo resultado desta mesma operação sobre qualquer um dos outros representantes. Um exemplo que vocês certamente conhecem de uso da palavra congruência é na chamada aritmética modular. Lá encontramos a noção de congruência módulo. Dado um número inteiro positivo B... Dizemos que M e N são congruentes módulo B, se estes dois números, M e N, deixam o mesmo resto quando divididos por B. É muito fácil verificar que se trata de uma relação de equivalência e que esta relação é compatível com a função sucessor. Dada a hipótese de que M e N são congruentes módulo B, o sucessor de M é congruente ao sucessor de N módulo B. No entanto, a congruência módulo não é compatível com a exponenciação. Eu vou deixar para vocês a tarefa de encontrar um B, um M e um N, tais que M e N sejam congruentes módulo B, mas 2 elevado a M não seja congruente a 2 elevado a N módulo B. Não por acaso, a assinatura usual da aritmética modular contém a função sucessor, a função adição, a função multiplicação, mas não contém a função exponenciação, dado que esta operação não é compatível com congruência módulo b. Para considerar um outro exemplo, suponha que você tenha um predicado unário sobre números naturais e identifica um número como sendo pouco se ele é menor ou igual a 3. Defina agora a relação binária, segundo a qual dois números são equivalentes se e somente se, Ambos MN são pouco ou nem M nem N são pouco. Esta relação de equivalência não é compatível com a função sucessor? De fato, 2 é equivalente a 3. Mas o sucessor de 2 não é equivalente ao sucessor de 3? Mais do que 3 é muito. Dada uma relação binária S indexada qualquer sobre um certo conjunto S indexado A, Definiremos esta relação binária como a menor relação de sigma congruência sobre uma álgebra acaligráfico, estendendo a relação binária original sobre o mesmo domínio anteriormente considerado. A primeira pergunta óbvia que você deve se fazer é se realmente faz sentido falar em uma menor sigma congruência com esta propriedade. A segunda pergunta é como construí-la. Bom, é óbvio que existe uma relação de sigma congruência com essa característica, a saber, a relação onde todos os objetos estão ligados a todos os outros, a relação de equivalência mais grossa sobre o conjunto A. Pela absoluta ausência de contra-exemplos, é óbvio que qualquer operação sobre o conjunto S indexado A é compatível com uma tal relação de equivalência assim tão grosseira. Mas nós não queremos uma congruência qualquer, queremos a menor delas. Ora, está claro que essas congruências podem ser ordenadas segundo a relação de inclusão S indexada. Segundo agora a abordagem top-down, nós poderíamos considerar a interseção de todas as relações de congruência com a característica desejada de estender a relação R original e tal interseção, desde que ela própria constitua uma sigma congruência, será, obviamente, a menor delas. Você já sabe demonstrar que a interseção de duas relações de equivalência sobre um dado conjunto é ela própria uma relação de equivalência. Basta agora estender essa demonstração para a interseção de duas sigma congruências, verificando a compatibilidade com todas as operações da álgebra A caligráfico. Você certamente já sabe também como é possível definir um algoritmo bottom-up para encontrar a menor relação de equivalência estendendo uma relação binária arbitrária. Esse algoritmo deve ser adaptado por você agora para que esta relação de equivalência seja uma congruência compatível com a interpretação dos símbolos da assinatura como operações da álgebra acaligráfica.